você sabia que meditar está associado a uma respiração consciente então convido você a nesse momento simplesmente relaxar-se de maneira confortável e apenas inspire bem lentamente pelas suas narinas deixa, sinta o seu baixo ventre crescer segura um pouco a sua respiração e solte mais lentamente ainda, sentindo a sua barriga esvaziar. Então vamos nos manter nesse movimento de inspirar e respirar lenta e profundamente, de maneira consciente e à medida que você inspira e você expira, observe como o seu cérebro, como o seu corpo se comporta. Procure expirar um pouco mais demoradamente para ativar o seu sistema nervoso parassimpático E conseguir relaxar com mais rapidez. O sistema nervoso simpático, nós inspiramos. Através da inspiração, a gente ativa o sistema nervoso simpático. que nos dá força, movimento, energia. A pessoa que está muito ofegante, ela está no sistema simpático o simpático respirando de maneira descontrolada ela está chama, o nervoso simpático muito ativado então na expiração nós saímos dessa turbulência e trazemos o corpo mente para a homeostase então simplesmente desfruta desse momento eu vou pegar o sino tibetano o sino com sons poderosos e vou tocar aqui para estimular seu estado de meditação, que é um estado de respiração consciente, contribuindo para que você tome consciência da sua respiração, da sua capacidade de manter-se no estado presente. Usufrua desse som, desfrute desse momento, mergulhe dentro de você. Encontrando lugar de paz, de tranquilidade. Mande um comando para as suas células, que está tudo bem. E você está cuidando bem de você. Você respirando de maneira consciente, você está fornecendo para o seu corpo as melhores condições dele se defender, dele evoluir, dele se restaurar, dele se renovar de maneira saudável. Produzindo, produzindo as melhores proteínas para que você desfrute de saúde plena e qualidade de vida. Então inspire, expire e sinta o fluxo do amor através dessa respiração, nutrindo células, todos os órgãos todos os tecidos do seu corpo Esse processo de acolhimento de alta aceitação de merecimento diga pra você eu mereço ser feliz eu mereço ser feliz eu me conquisto me transformo numa uma pessoa melhor a cada dia uma pessoa melhor a cada dia respire conscientemente cada vez mais